Salve rapaziadinha, beleza? Nele na área começando para vocês mais um vídeo de Point Black E hoje né galera, vamos jogar de sniper como sempre, tô com a Tech Elite, Tech Lite, sei lá Tô usando troca rápida, é... é troca rápida, usando a boina, boina estrela Tô usando o personagem aqui, e é isso, vamos jogar de Tech Lite Deixa eu ver se eu tenho uma arma branca aqui, vamos ver aqui é... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Cara, agora eu não sei como que eu pego machete, não hum... Já tô machete usando, né? vamos usar uma machete mesmo E uma secundária, já tô usando a Glock, beleza, vamos lá Vamos achar uma salinha aqui Vamos dar aquela brincadinha de leves é... Camp, deixa eu ver Ups. Cara, eu perfeito Foda né, mano? Ah, rouba up é foda velho. Up, up, só up. Pô, achei. Oh, abriu aquela vaga especial pra mim, cara. Eles vamos dar aquele gol aqui. O PB tá lagado, mano. Tá muito lag, velho. Na moral, muito lag, mano. Mas eu digo lag assim, tipo, não lag gráfico, e sim a conexão, entendeu? Mas tá pra todo mundo, não é só pra mim, não. Tá foda. Eu achei que era pra mim, porque eu tô instalando Fortnite aqui, entendeu? Até então eu achei que era pra mim. Mas eu já percebi que não é, não. Caraca. Nossa, minha mira, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. É aqui. Já era. Mano, tá um lag que eu tô gravando, velho. Tá dando um pouco de lag aqui, entendeu? Primeira sala do dia, beleza? Caralho, o cara esmocou aqui, velho. Aí fudeu a porra toda. Não ter que dar uma... Se pular, tá ligado, mano. Se pular, tá ligado. É Fire poucas. Vai voar. O time já tá indo pro saco. Cara, o moleque aqui já morreu, né? Oxi, o moleque tava aqui na minha frente, eu nem vi, cara. Caralho, velho. Boa, boa, boa. Já foi dois, certo? Já levamos dois. Tem mais um. Ele tá aqui, eu acho. Não. Caralho, velho. O moleque tá. Vamos voltar. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá indo lá. Mano, tá tão leve que não tá nem funcionando bomba foi comando foi de voz aqui. Boa, boa, viado, boa, viado, boa, boa, boa. Bora, filho. O cara vai trollar, na moral. Melhor desarmar mesmo. Bomb Sempre tem aqueles caras que querem trollar, né, mano? Foda. Beleza. Conseguimos salvar aí. Levei dois. Tá bom. Tá right, Primeira do out. dia. Obrigado. Vamos ver se eu não. Se não vou me quicar na sala dessa vez, né? Caralho, tomei um no spot agora, velho. Porra, viado. Que me deu uma no pote, mano. Ai, ah, meu Deus do céu. Morreu. Faleceu, faleceu. Fire in the hole. Os caras estão tá avançando, mano. Tá B. Vai plantar. Ah lá. Plantando lá. Meu Deus, esse cara é cego, velho. Não é possível, mano. Ah, é o lag, velho. Tem mais um ali, filho. Tem mais um ali, filho. Aí, filho. Aí, filho. Boa, boa, boa. Boa, success. Boa, boa. Boa, boa, boa. let's go. Cara, eu nem vou avançar, mano. Nem vou avançar porque ele tá foda. O moleque me deu um HS ali que. Carai. Fire in the hall. Aqui nós conseguimos levar alguém. Fire, fire <risos> Eita porra, o time indo... O time indo pro saco, velho. Será que nós conseguimos varar alguém aqui? Caralho, viado. Porra, mano, na moral, velho. Vacilei, mano. Vacilei. Blue É uma partida, né? Beleza. Bom, eu vou procurar uma sala de sniper, mano, pra aquecer minha mira aqui. Tá. Tá foda, velho. Tá foda, tá ligado? Vamos ver aqui. Tudo cheio, mano. Que porra é essa, cara? Meu Deus do céu. Não tem uma sala de sniper aqui. Pô, velho. Ó, até travou. É o lag, mano. É o lag. O bebê tá muito lag, mano. Achamos um... um modo de sniper aqui no. Eu vou no TR, deixa eu ver um bagulho aqui. É, vamos no TR mesmo, modo sniper em destruição. Vamos ver no que vai dar, né, velho? Vamos ver no que vai dar. Que... Não, pensei que a gente já ia começar já no dropado já. Meu Deus, velho. É. Eu ia falar sniper vs sniper. Bomb exploded. Sniper, tô moscando aqui. Mission success. Ok, vamos lá. Go. Não né? gosto de ficar sempre aqui, ó. Porque sempre vem um aqui, ó. E já vara bem aqui. É sempre assim. A pessoa já vira aqui, ó. Na miúda, já, já mira aqui, mano. Obrigado? Tem negócio de sempre ficar distante ali. Cara, aqui eu acho que não vai Fire dar nada não. Mano. Cara, eu acho que tem alguém de, de Barrett, mano. Vou dar um rush aqui mesmo, foda-se. Opa! Isso aqui é a Barrett? Não. Eu vou pegar essa aqui, Vou plantar aqui. Bomb has been planted. Haha. <risos> Car ia me matar, velho. Se eu pulasse ali, ainda bem que eu voltei na hora, senão ia me matar. Mas já começou os kick, já. All right, let's move out. Car, I feel. Toma, cuzão, toma. Double Kill, Tchuble Kill. Cara, o cara tá BF, tá BF. Mas vai matar ele aqui. ó Toma, porra. Boa, nice, nice. nice. 5 um 0 hein. Okay, let's go. Frag tá favorável. Não ah, tem ninguém aqui no caixote, velho. Ah, mano. Os caras na faca, ó faca, olha a faca, olha a faca, olha a faca. Eu acho que ela vai perder isso aqui não. Né? Mission success. Okay, let's go. Caralho, esses moleque ruxando, mano. Na moral. Puta, mas de novo, mano. É o lag, é o lag. Olha, olha, olha esse moleque! Não, não, não, não. Não é possível, esse moleque tá de embute. Velho. Negrox 7. Vamos, vamos só ver, só. Aí ah, embute. Cara. Nossa, olha o moleque de hack, velho. Olha, olha isso, olha isso. Pronto. Mais um banido. Cara, achei um hack na sala de surpresa, velho. Nossa, que beleza, mano. Que beleza, mano. Negrox. Que pena que gravei. Bom, é isso. Eu vou editar o vídeo e vou mandar o suporte da um game.